Vamos começar a discutir o que não é importante para o povo moçambicano. Vamos discutir vontades de um, dois, três, quatro. Não é isso que nós queremos. Tenho quatro filhos. Tem a Nora, tem o um Dambi, que a justiça não explica porque que está lá. Em termos aceitáveis. Mas fizeram de propósito, para ele não estar cá também conosco. tem o Mussumbuluco e não temos a Valentina que nos foi arrancada nesta confusão que colocou agora o Xuxundambi na, na prisão. Mas nós aguentamos, somos fortes. Nós aguentamos, somos fortes. O colonialismo português não conseguiu vencer as nossas convicções não são nossos camaradas que vão conseguir fazer um povo não morre um povo está sempre vivo passam as pessoas mas o povo está sempre lá presente que este povo chamado povo moçambicano é forte No, não é fraco, mesmo que pareça, não é fraco. Podemos neste percurso testemunhar a concretização do sonho de muitas gerações anteriores de moçambicanos deverem o seu solo pátrio Livre da dominação colonial, de construírem em liberdade a nação ousada dos seus sonhos, de que, aliás, são donos únicos e legítimos, sem receio de cometerem os seus próprios erros, mas também com a coragem de é a ousadia, a coragem de corrigi-los. Porque cometer erros sem corrigir não faz sentido. Não nascemos para cometer erros, nascemos para viver bem. Mas como é que se vai viver bem sem cometer alguns erros? Muitos ou poucos. Por isso, temos capacidade de corrigir esses erros. Orgulhamos-nos dos nossos muitos companheiros desta jornada, muitos dos, guai, dos quais, com bravura, derramaram o seu sangue para a libertação deste Moçambique rico e, pelo, e belo na sua imensa diversidade. Realmente é terrível. lembrar dos camaradas que partiram. Por isso, a luta de libertação nacional, a armada de libertação nacional, foi uma necessidade para nós. Caso contrário, não estaríamos independentes, não desta forma. O resto é especulação. Não existiria. Nós não estaríamos como estamos hoje. parte do princípio que isto que nós temos agora aquilo que nós somos hoje é o melhor que podemos ter não estou a dizer que está tudo bem por favor honremos a sua memória pelo menos isso não brinquemos com a história deles com a nossa história não brinquemos pelo menos honremos a sua Aprendemos que a esperança e o bem-estar de Moçambique e dos moçambicanos do Rovuma ao Maputo e do Zuma ao Índico devem ser a causa e a razão principal do nosso combate ontem e no presente, assim como no futuro, no porvir. E que a autoestima e a unidade nacional, bem assim a unidade entre nós, devem ser em todos os momentos o farol da nossa ação política. O edifício maior de todos foi o resgate da nossa autoestima. Regozijamos-nos quando ouvimos o nosso povo recusar um patrão. Não queremos mais dono, nós somos donos de nós mesmos. O carinho do nosso povo, dos meus amigos e camaradas, da minha família e, sobretudo, da minha companheira de todos os momentos, 49 anos, imaginar passamos por tudo e saímos mais fortes. São em todo este processo um tônico renovador. O brinde e o tradicional corte de bolo marcaram o fim da cerimónia.